Survival VD, Egito, Luana tinha um poder que lhe dava uma grande vantagem, chamado A Carona. Esse poder poderia ser utilizado de maneira que, se alguém usasse um ídolo verdadeiro, o participante também ficaria imune ao usar o poder. Ao perceber que sua rival Larissa usou um ídolo de imunidade no alvo da noite, a Ilane Luana usou sua carona tentando prever qual seria o alvo da aliança rival. Arriscou usar em si mesmo, mas acabou vendo a eliminação de uma de suas principais aliadas, Sara, deixando-a em minoria e em consequência sendo também eliminada futuramente. Mas e você? Será que consegue quebrar essa maldição?